Amigos internautas, leitores do Jornal Diário de Suzano, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas a esse programa bacana, falando sério sobre suas finanças. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e também aqui no Instagram, né? Pra gente bater um papo, manda sua pergunta, o seu comentário, tá certo? E eu vou lembrar que essa entrevista, ela fica gravada nos canais. Além do Instagram e do Facebook, fica gravado também no canal do YouTube e no portal do Jornal Diário de Suzano. Tá certo, é, esse programa ele tem o apoio da APOEF, que é a Associação de Profissionais Orientadores e Educadores em Finanças, tá ok? Do qual eu tenho muito orgulho em participar. E nós hoje vamos receber uma educadora financeira com o um tema para lá de sério, muito especial, a educadora financeira comportamental Janina Jacino. Deixa eu ver se ela já está aqui para a gente já chamar a Janina para entrar na nossa, no nosso programa. Vamos ver aqui. Opa! Olá! Puxa vida! Você está me ouvindo? Né? Agora, agora sim, estou te vendo, e estou te ouvindo. Está tudo bem? Está Min... tudo bem eu estou aqui desde o momento que a gente combinou, mas é, rodava e não entrava. Aí você falou, acho que é delay, eu também pensei, mas não tinha jeito. Mas estamos aqui, vamos em frente. Boa tarde, Odete. Boa tarde. É, primeiro, eu quero agradecer, eu quero agradecer você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesse programa, nos estúdios do Jornal Diário de Suzano. É sempre uma alegria receber aqui educadores financeiros, especialmente receber você falando de finanças comportamentais, né? Eu vou começar falando um pouco do seu currículo rapidamente aqui. Você, Janina Jacino, é educadora financeira comportamental desde 2012, faz tempo, graduada em ciências contábeis e pós-graduada em neurociência da aprendizagem e em gestão estratégica de negócios. Gosto disso. Coautora do livro Empreendedorismo da Mulher Negra à Potência, onde ela contribuiu com o tema Inteligência Financeira. Olha que bacana! Ela é idealizadora é, de, da Finanças Sem Fronteira, que é uma empresa que tem como o propósito disseminar, democratizar a educação financeira comportamental. Atenção! Através de palestras, rotas de conversas, oficinas, atendimento pessoal, atendimento para casais, para jovens. E várias coisas, tá? Ok? Agora o que eu gostei mais do seu currículo? Eu vou falar agora. Você sente-se vontade quando o assunto é dinheiro. E você convida as pessoas a verbalizarem a palavra dinheiro. Porque ela exige de nós um sorriso. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque eu tenho o meu sim, mas dinheiro. É né? fantástico. Parabéns. Eu gostei muito. Fiquei muito contente. Então, bem-vinda com esse currículo maravilhoso, né? você está aqui há muito tempo de educação financeira, eu queria que você rapidamente me falasse um pouco dessa trajetória, como, dessa sua trajetória, como que você começou e como foi esse, toda essa jornada até aqui. Muito obrigada mais uma, mais uma vez, muito obrigada. Nós estamos realmente com um pequeno delay, mas eu penso que está dando para nos comunicarmos. Eu consegui eu escutá-la perfeitamente, às vezes dá umas quebradinhas, mas está tudo bem. E eu só queria que você fizesse sinal se está me escutando, se está fluindo naturalmente. Ótimo, isso é melhor ainda. Então, eu gostei dessa tua observação com relação a dinheiro, porque é justamente isso, né? A minha trajetória é que eu sou, educada, eu sou contadora de formação e eu tive um escritório por muitos anos e depois um desses deslizes, reveses, contrariedades da vida, eu precisei fechá-lo a toque de caixa pela falta de saúde de uma filha. E quando eu retornei, dois anos depois, quando ela já tinha conseguido um equilíbrio, eu não me senti confortável, apesar de estar mais de 30 anos na área, mas essa tecnologia, tudo muito rápido, eu me senti muito insegura diante da contabilidade. E fui procurar uma outra forma de querer entender sobre os recursos financeiros, mesmo sabendo que durante dois anos praticamente só saiu mas será que é possível fazer diferente? E aí foi que eu me apaixonei por essa atividade e eu estou como educadora financeira desde 2012 e a cada dia descobrindo coisas novas, pesquisando, é, tentando ser muito empática com todas as pessoas, porque uma coisa, eu te disse, Odete, se é uma coisa que traz dor, é a questão financeira, Sim. sobre todos os aspectos. Então, vamos falar de dinheiro com um sorriso no, no rosto, né? com um sorriso nos lábios, para atrairmos coisas boas e entendermos a questão comportamental que nos traz conforto financeiro. Essa é a Janina. Parabéns! Eu gostei muito, quando eu li, eu corri, eu falei, olha que sacada, que genial, muito genial, porque é verdade, o dinheiro, né? E é isso, falar de dinheiro, não com tristeza, falar com alegria, falar com, com pensamento assim, puxa, o que eu faço de melhor, né? O, é, dinheiro, porque o dinheiro foi feito para nos trazer alegria, foi feito para nos dar conforto, foi feito para realizar nossos sonhos. Então, o dinheiro realmente é uma coisa boa. E aí, assim... Ah, você é especialista em educação financeira comportamental, né? É nesse ponto que eu gostaria de conversar com você. É, me fala uma coisa, qual é a diferença né, dessa educação financeira comportamental dos demais ensinamentos que não é comportamental? Qual que, me, fala, me fala um pouco sobre isso. O que que no dia a dia essa educação financeira comportamental, ela nos traz, ela nos agrega? O que que você falasse o que é educação, educação financeira comportamental, você já deu aí no um spoiler, e assim, mas e na prática, né, que você falasse um pouco sobre isso? É muito... e, e tá tudo certo, não tem delay não, tá tudo perfeito, né? É muito boa, essa sua pergunta é muito boa, porque eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Quando eu entrei na área e me falaram que a educação financeira que eu havia feito o curso era comportamental, e eu deparei com algumas formas de se, de, de atender a pessoa é, com problemas financeiros ou não, mas eu comecei a questionar. E esse meu questionamento me fez descobrir a essência e a verdadeira educação financeira comportamental. Sim que ela, a grande diferença da educação financeira que eu chamo de técnica é que você não direciona a pessoa a nada. Eu falo muito, ela não tem que nada. Você tem que economizar, você tem que fazer relação de supérfluos, você tem que, tem que... Esse tem que é muito agressivo, cansativo, e faz com que as pessoas desistam no caminho disso. Eu, falo, eu faço uma, uma analogia muito com esse tem que quando as pessoas estão uh, gordas, fora de forma e qualquer coisa e vão tentar fazer, procurar ajuda. E a pessoa começa, você tem que parar de comer isso, você tem que. É tanto tem que que a pessoa para na metade. A educação financeira é igual. Então, a educação financeira comportamental, ela permite que você reflita sobre a sua relação com o dinheiro e à medida que através de perguntas que eu faço para a pessoa, mas não é perguntar por perguntar, perguntar por curiosidade, é perguntar de forma que você entenda em cada pergunta o que está por trás. E Sim. quando eu faço essa pergunta, a pessoa precisa montar uma resposta. E é no momento da resposta dela ela começa a despertar para o que ela está fazendo. E te fala Falo mais, Odete, isso não é algo que eu descobri, isso é a base da minha, que eu digo que não é um método, mas um, um conceito de educação financeira, porque a base da minha educação financeira, ela tem a cartilha do CVV, que é Centro de Valorização da Vida, que é a prevenção do suicídio, que ele se baseia na escuta. Então, quando a pessoa, quando você escuta uma pessoa, mas escuta com o olhar, com o corpo, com os ouvidos, você escuta a pessoa, né? Você se doa para aquela pessoa, ela só está com você. Aí, nesse momento, ela se escuta. E quando ela se escuta, ela vai encontrando todas... As, as diversidades, as, as coisas que ela faz, e ela mesmo diz, por que eu faço isso? Né? Eu posso fazer diferente. E é assim que é essa grande diferença entre a técnica e a comportamental. Tanto que eu falo muito, eu não sou concorrente da maioria dos educadores financeiros. Porque se eles perceberem que a educação financeira comportamental, ela antecede a técnica, qualquer educação financeira técnica vai servir, porque a pessoa consegue escolher e ver qual é a melhor que funciona para ela. Mas aí ela já sabe a relação dela com dinheiro. Essa é, Esse é o... <risos> a questão. Sim, é, é, é, você faz a pessoa fazer uma reflexão uma reflexão do, do momento de vida, uma reflexão por que, que ela ficou endividada, uma reflexão por que, que ela não consegue guardar dinheiro, reflexão, é, até mesmo, ao contrário, por que eu mesma sou tão sovina e deixo de aproveitar a vida? Então, você, você, quando você fala do CV, é interessante. É você, porque hoje há tanta falta de escuta, né? É, a gente sente essa falta em em todas as áreas dessa educação financeira. Então, quando você escuta e leva a pessoa a essa reflexão, com certeza, essa reflexão faz ela mudar o comportamento. Porque, no... não, você tem que fazer planilha, né? Você tem que fazer, vender o que você tem na sua casa para você, você fazer dinheiro, você tem que fazer dinheiro. E aí, e também, mas como, né? Como? Eu não estou conseguindo nem, sabe? Eu não consigo. Eu nem consigo nem aceitar que estou em devedora e tal. Então, bem interessante, né? Muito interessante. Olha, eu acho fantástico. E aí, assim. As pessoas, hoje em dia, elas têm que pertencer a alguma coisa, né? Tem um pertencimento, né? Para que ela tenha sucesso, ela tenha o um pertencimento. Então, eu preciso estar com a bolsa de letrinhas para pertencer tal, tal. Tem que ter o carro da marca tal para pertencer. A mídia, ela está toda direcionada. Para que você realmente gaste, para que você... Não está errado o marketing, pelo amor de Deus. não Vamos aqui culpar a mídia das coisas. Mas, assim, tem, tem essa cobrança de pertencimento. Inclusive, muito para jovens, eu vejo, sabe? Para jovens. Eu, como que, e como é que você faz para que a pessoa realmente... Ela fala, puxa, eu não preciso... Eu vejo, assim, pessoas... É, por exemplo, eu dei uma consultoria, Janina... E a pessoa, ela tinha uma fixação pelo corpo, para estar com o corpo perfeito. E na academia, ela queria ir de uma forma linda. Essa pessoa, ela tinha no guarda-roupa dela, no close dela, mais de 50 conjuntos de roupa de ginástica. E ela não tinha dinheiro para fazer um curso. Né? então Mas ela, para pertencer naquela turma da ginástica, toda elegante, ela comprava. Então, esse é um caso... Simples, né, no caso. Eu dei uma consultoria também que um rapaz, ele comprou uma calça de marca Diesel por 500 reais, ele ganhava 1.800. Porque ele estava num grupo de pessoas. Então, o que, que você me fala sobre esse essa mídia, esse pertencimento? O que o, que, que o comportamental pode entrar aí? De que forma que vai colaborar e ajudar? Total. Esse é o detalhe, Total. Porque no momento que a pessoa, ela se volta para ela e para suas reais necessidades E não tem ninguém dizendo, você tem que ir, Ela é que vai descobrir o que ela quer, quando quer e como quer É muito interessante, essa sua pergunta ela é muito interessante Porque assim como você disse, eu, eu dei uma assessoria aqui, dei outra ali eu te pergunto, qual é o problema dele comprar a calça de, 500, de de não sei quantos reais? Não é esse o problema. A questão está em a pessoa fazer coisas que não venham ao encontro do que ela almeja, do que ela deseja, como você falou, apenas para pertencer. Mas quando você entende a educação financeira comportamental, se volta para você, que nada mais é o autoconhecimento, mas o autoconhecimento voltado para essa questão do consumo... Você relaxa, você não precisa provar nada para ninguém, Sim. você não precisa ficar procurando um lugar para pertencer. Você está tão bem, por isso que eu digo, a educação financeira comportamental, ela é libertadora, ela te Sim. traz conforto. Sim. Então foi que nenhuma moça que eu assisti, que ela ela não podia passar numa determinada boutique, é bem interessante essa história, ela não podia passar numa determinada boutique, porque as moças da boutique já sabiam que era caminho dela e punham os vestidos com a carinha dela e que sabiam que ela ia comprar. E realmente, ela entrava, comprava vestido e tinha, assim como você falou, ela não tinha como usar aquela quantidade de vestido. Quando ela começou começou a trabalhar comigo, isso foram palavras dela, ela chegou assim para mim e disse assim, Janina, hoje eu fiz papel de maluca, porque eu passei frente à vitrine, olhei para um vestido lindo, maravilhoso, Apontei para ele e disse assim Eu tenho dinheiro para te comprar Mas eu não preciso, eu não vou comprar Então ela fez Aí disse que as moças lá de dentro viram E disseram, olha fulana, tem um vestido aqui Ela disse assim, eu sei, mas eu não vou comprar Não, entra só para experimentar assim, não, eu não quero, eu não preciso eu não vou comprar E ela disse que saiu saltitando E isso é fato, isso foi relato dela E outros relatos que as pessoas me fazem Por quê? É uma libertação de coisas que você conclui. Por isso que eu digo, a pessoa é que conclui. Por que, que eu faço isso? Eu não preciso disso. Eu não vou usar tudo isso. Já viu mulheres viciadas em comprar sapato? Eu fiz uma vez uma palestra e disse, quem aqui é centopeia? Não vai dar conta de usar todos esses sapatos. Então, a comportamental, o bonito, é isso. Vai ao encontro com respeito, com empatia, com a Colimento, lógico que tem muitos casos, Odete, que são mais complexos, e eu tenho a capacidade de identificar e sugerir uma terapia. Mas aí é uma Sim. outra questão, e como eu não sou psicóloga, eu encaminho e faço um trabalho paralelo. E até isso, eu já fui surpreendida. Porque eu pedi para uma moça levar o conhecimento da terapeuta e a terapeuta disse fala para a sua educadora financeira que eu estava querendo descobrir alguma coisa e agora quando você me falou para tocar porque eu disse fala com a tua terapeuta sobre essa questão do dinheiro e a terapeuta me mandou esse retorno dizendo que foi a melhor coisa que eu aconselhei ela a fazer, falar para ela, porque até então ela não tinha falado. Então você... Ver. é humanizar e ter dinheiro Odete, não é problema né seu dinheiro é bom o problema não tá no dinheiro tá quem está utilizando e como está utilizando é verdade assim é, é, é verdade é e assim eu, eu percebo também que quando é, a educação financeira comportamental quando as pessoas mudam é realmente que elas, elas entendem né ou eu, eu falo o seguinte é, quando nós ganhamos o nosso dinheiro, ele é resultado do nosso tempo, da nossa saúde e do nosso conhecimento, né? Então, a gente troca saúde, tempo e conhecimento por trabalho e daí o trabalho por dinheiro. O que você está fazendo com a sua saúde, tempo e conhecimento? que é muita coisa, né? Então, você está trocando. E aí, é o que eu vejo, assim, que tem... A comportamental, ela ajuda muito E as pessoas a procurarem mais experiências né e o que, que, que Ok, você falou nada de errado na, na calça diesel Mas o sonho dele é falar inglês E ele não está pagando o curso de inglês Nesse caso desse rapaz que eu atendi E aí ele entendeu, falou Puxa vida, então eu tenho que me entender né? Me compreender eu, eu, tenho, eu tenho dinheiro Meus sonhos são ilimitados né? Mas o meu dinheiro é limitado Então esse equilíbrio aí é muito importante como fazer esse equilíbrio? A comportamental, acho que isso que você está falando, eu acho que vai aí na veia, sabe, para ajudar as pessoas. E aí, falando nessa linha ainda de marketing, falando nessa linha que nós estamos falando aí de induzir a compra e tal, você acredita que as pessoas, ela se sente número dentro de estatísticas? Especialmente de, de Serasa, de, de estatísticas de devedores, que diferencia essas pessoas, assim, de acordo com o estado social dela, de acordo com o salário, de acordo com a profissão, é, de qual empresa que ela trabalha. O que você acredita que é, essa, é, tem uma diferença? E o que, que você me fala sobre esse assunto? Porque eu vi você abordando esse assunto há pouco tempo. O que, é que você comentasse um pouco comigo sobre isso? Vou... Tá dando um delay. Deixa tá dando um delay eu... agora no todo Deu problema. o meu? Já ouvir? vai me escutar. Não, eu já vai me escutar. Tá. Agora. Já está me escutando. Estou é. ouvindo Eu abordei sim, inclusive, foi uma das minhas falas, que você sabe que eu participei daquele grande evento do aniversário da cidade de São sim. Paulo. Sim, e sim. uma das coisas que eu falei foi justamente: as pessoas estão cansadas de serem simplesmente números e fazerem parte de estatísticas. Então, é, é muito doloroso né, você, seja por causa do teu, cep, de, do, teu, é, do teu CEP, seja por causa da sua roupa, da sua cor, do seu tamanho, da sua, é, né, da sua performance, Sim. você vai sendo rotulado e colocado em estatísticas. E eu digo que a educação financeira comportamental, quando eu digo que ela é libertadora, é exatamente isso. E algumas falas também, em outras vezes, que eu contribuí, que eu fiz palestra e eu disse, vamos parar de contribuir com essa lista que não para de aumentar do Serasa de pessoas endividadas e vamos começar a fazer uma outra, uma outra lista de pessoas educadas financeiramente. Sim. E que se libertaram porque o problema não está em consumir, Odete. Nós vivemos num país capitalista. O consumo ele é, é como é que é incentivado. O problema não está aí. O problema está em você. Por isso que eu disse qual é o problema dele comprar calça. Mas aí você me deu uma outra informação que é esse o meu trabalho. Você me deu uma informação agora que o sonho dele é fazer o um curso de inglês e que não tem dinheiro. Então você percebe que você faz a pessoa perceber que ela não precisa comprar uma calça dessa e direcionar o dinheiro para aquilo que de fato para ele é importante. Mas ele tem que perceber, ele tem que Entendeu? Então, o problema, eu sempre digo, o problema não é, o dinheiro não é princípio, o dinheiro não é fim, o dinheiro é meio, né? É a trajetória para você realizar os seus objetivos, os seus sonhos e fazer tantas coisas que a própria vida oferece através do dinheiro. E é tudo muito bom. É verdade. É verdade. Você diria então que a educação financeira comportamental, ela é uma educação financeira humanizada? totalmente humanizada. Totalmente humanizada né? Eu acho que é isso que é o cerne da questão, né? Totalmente humanizada e é interessante porque quando eu comecei a insistir nisso, ainda não existiam tantas pessoas. Hoje, Sim. tem mais pessoas migrando, mais Sim. pessoas falando e, e até na última vez que teve até o evento da poeta, eu vi muitas pessoas falando desse detalhe. Por quê? É, é, ela é humanizada e me questionava no início Mas se você faz uma palestra, uma plateia Como assim que a pessoa vai identificar né, ali na sua fala? Mas no momento que você joga para a pessoa Essa responsabilidade dela identificar a sua realidade Ela sai daquelas informações de você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e ela começa a refletir. Quando ela Sim. começa a refletir, ela automaticamente diz: Essa palestra foi para mim. Sim. Entendeu? Porque Sim. ela se sente acolhida e compreendida naquilo que lhe dói. E aí, a dali é o ponto de partida para a solução. E mais um detalhe, Odete. A educação financeira comportamental, como a educação financeira, ela não é só para resolver problema de dívida, de desarranjo, de descontrole. Ela é preventiva. Ela te Sim. previne, ela te abre os olhos e ela te abre um leque de oportunidades de você se relacionar com o seu dinheiro de uma forma que realmente... Você consiga realizar os seus objetivos E é possível, as possibilidades são muitas É verdade, eu acho que abre um leque, um leque incrível aí. Eu gostei muito quando você fala Voltando no comecinho aqui da sua fala agora Quando você fala, vamos fazer estatísticas de coisas positivas De pessoas que saíram das dívidas De pessoas que estão é, formando a sua renda passiva Que você acabou de falar através da educação financeira comportamental né? Então, é, porque eu falava, tem 61 milhões de pessoas devedoras e, e as pessoas que saíram, as pessoas que estão buscando, que estão aprendendo né? E eu vejo que os jovens estão buscando muito aprendizado também A educação financeira comportamental, você acha que realmente Eu, eu, eu percebo isso, né? eu, falando um pouco de jovens agora Você acha que o jovem realmente, ele está ele, ele vindo aí com uma outra formação Outro entendimento é, do que nós aí que aprendemos na lida, na marra aqui, né? Muita gente aprende pela dor, bom, pelo amor. O que, que você me fala aí do jovem em relação ao dinheiro e a sua autoestima? Está dando um delay aqui para mim, mas vamos ver se eu, você volta aqui. Vamos, deixa eu aguardar. Voltou! Você conseguiu ouvir minha não, pergunta, mas Janina? Eu ouvi tudo, não, pode estar vi. dando delay, mas a tua fala está uh, normal. Está ah, legal. É legal. legal. É muito bom você falar Porque eu volto na base Do que nós estávamos falando As pessoas não escutam mais ninguém Inclusive Não vou dizer todos Agora estão se voltando Os jovens precisam ser respeitados E escutados Eu tive a oportunidade De desenvolver um trabalho Muito bom Dentro da da meta. E lá tinham 22 profissionais. Eu acho que depois de mim, 60, a turma toda era de 40 para frente. E eu não tive qualquer problema de relacionamento, de diálogo, de nada. Foram três dias de total imersão. Por quê? Porque você escuta. Por isso que eu digo, escutar, como que nós vamos falar dos jovens se nós não os escutamos? Sim. Mas aí eu volto a dizer, Odete, escutar. Não é, ah, tá tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tudo bem. E aí você já atropela dando conselhos e tudo. Quando você escuta, experimente, escuta um jovem, independentemente da sua idade e da sua condição. Escuta, ele vai te escutar. E na hora que ele te escuta, vocês criam todo um, um, um acordo né? que permite que ele te escute e ele perceba, até mesmo o rapaz que você comentou da calça, e ele vai perceber, não, para aí, vale mais a pena isso, vale mais a pena aquilo. Acredite, eu acho que a educação financeira, comportamental, ela é exatamente o nome da minha empresa, sem fronteira, não tem ninguém que não possa se encaixar e tocar para frente a sua vida no momento que se sente escutado respeitado e acolhido não importa né, se é um jovem ou se é um sessentão, sessentona como nós estamos aqui a mil e realmente você é, fala muito interessante. É você, você falou uma palavra muito importante. que eu, eu penso que está faltando que é Acolher, o acolhimento, né? Ouvir, mas acolher, entender. Né? Então, a, a educação comportamental, ela realmente ela, ela entra nesse acolhimento. Eu estou aqui com o Fernando Ribeiro, que é o nosso é, diretor da APOEF, que está aqui nos prestigiando, mandando um abraço. Olá, obrigada pela, por estar aqui. Muitos colegas aqui da APOEF, você faz parte da APOEF como conselheira, é isso mesmo? Eu, tá, é isso mesmo? Começou, feliz aí, é? Pois é, eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, eu me senti muito honrada, mas oficialmente eu estou sabendo realmente agora, porque nós fizemos uma reunião, eles me falaram, mas eu vi que o, que o próprio.. Cleiton. Nosso colega. o Clayton, Cleiton, o próprio Clayton, ele Cleiton, ele postou, ele postou. então tá tudo bem, mas eu me sinto muito honrada, muito feliz, porque eu me sinto reconhecida num trabalho que eu venho fazendo há muitos anos, e é um trabalho muito de persistência, porque eu fui muito criticada mesmo, não funciona isso, não dá, o mundo não comporta. E virou uma, uma demanda tão grande de educadores financeiros que acabaram quase que vamos parar e vamos ver quem de fato é e quem de fato faz um trabalho sério, porque Sim. eu posso te garantir. Se você não entender e começar a se basear apenas porque deu certo para você, você pode fazer um grande estrago na vida de outra pessoa. É verdade, Isso é, é muita responsabilidade, né? E a APOEF, essa associação que nos acolhe com tanto carinho, eu agradeço bastante o presidente, que é o Grinaldo, é o Cleit Schnepper, que é o nosso diretor de expansão, e realmente eu fico muito feliz. E aí, eu estou falando que você é conselheira e você nem recebeu ainda oficialmente. E desculpa, eu acho que atropelei, mas, ok, Cleiton, me desculpa, mas você me falou Não, eu aqui. ele também postou. Cleiton postou em algum eu lugar. Não, fica tranquila, fico, tá tudo fico, em paz. Fico muito, fico muito feliz da gente estar assim, em, em sintonia. É, eu acredito assim, que quanto mais assim, a, a informação né, O conhecimento Ele foi feito para gerar valor E esse valor tem que ser compartilhado isso não adianta de nada, né? A gente fica aqui, sabe, compartilhado. E a APOF, ela é uma oportunidade de a gente compartilhar tudo isso, como o Diário de Suzano aqui, que está sempre com esses microfones abertos aqui, com esse estúdio aqui, muito obrigada. É, é fantástico isso. E eu fico muito feliz em te ouvir e ver, e assim, saber que você tem essa linha aí, uma linha diferentona, digamos assim. E dessa parte da escuta do acolhimento né do comportamental eu estou muito feliz assim em te ouvir e aí eu quero aproveitar a gente já está indo para o final já e também tá para o final passa muito rápido esse papo aqui passa muito rápido eu queria que você desse assim que orientação que você dá aí para o nosso internauta a nossa audiência né é sobre a sobre no geral, sobre educação financeira comportamental, qual que é a dica para você? Estamos começando o ano aqui, 2023. Fique à vontade. O que, que você fala para o nosso internauta aí? Qual que é a orientação para o nosso ouvinte, endividado ou não endividado? O que está com muita grana no bolso também? Vamos sair falar com todo mundo. Pois é, para abranger todo mundo, o principal é Pari. Olhe para você e identifique a sua realidade. Se você, que nem falou, é endividado, não está endividado, mas não consegue, por exemplo, de repente, reter dinheiro para um sonho, larga Sim. na metade, desiste, se estressa. Se você é seletista, se você é empreendedor, se você é autônomo, não importa. É o mais importante é você... Entender a sua relação com seus recursos financeiros. Sim. E muito cuidado, que eu chamo, identifique a diferença entre valor e preço. Sim. Muito cuidado, isso é fundamental. Veja o que tem valor agregado. Não saiam pagando porque tem um preço alto, então é bom. E uma coisa frase que eu criei, eu gosto muito de falar, eu já virou um mantra, eu falo muito quando eu faço palestras, orientações, eu digo uma coisa, gente, e é fato, o dinheiro, ele não sobra, o dinheiro, ele não falta, o dinheiro se administra. Por que que eu digo isso? Porque se você para e diz assim, nossa, eu tinha dinheiro sobrando, então gastei. Se você tem dinheiro sobrando É porque você não tem um orçamento Você não tem um planejamento Você não identificou ainda o seu eu financeiro Você não tem uma reserva estratégica Você pode ter uma reserva Mas não é uma reserva estratégica Ou seja, uma reserva de fato e de direito Que nada mais é Para que você possa tirar dali os recursos Quando se fizer necessário E quando que é necessário? Quando ele foge daquele teu orçamento Sim. Se você não tem orçamento, não tem controle, não tem nada Não venha me dizer que você tem uma reserva Porque você tem uma sobra no banco Então você percebe que a educação financeira Ela toda vai te moldando E para completar, já vou encerrar Odete, olha o detalhe Final de ano e início de ano Observa Agora nós vamos conversar com as pessoas Porque vão receber o 10 terceiro O que, que elas vão fazer? Pagar dívida. Eu vou pôr o meu nome em nome, eu vou quitar as dívidas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tá. Aí vira o ano, o que, que você faz agora em janeiro que aumenta o seu orçamento, porque tem IPVA, tem material escolar, tem isso e tem aquilo. Você percebe? A educação financeira comportamental, ela te direciona de uma forma tal. Sabe aquelas pessoas que a gente chama de ZEI? Pode acontecer o que for, ela está tranquila. É isso a educação financeira comportamental te faz. Porque se essas coisas são recorrentes, você não precisa todo ano reviver esse dissabor e esse desconforto. Sim. Se organize, é possível. Educação financeira comportamental. E Finanças Sem Fronteiras está aí para te ajudar e a ApoEF para assinar e chancelar. O valor desse trabalho. Fantástico, <risos> fantástico a sua fala. Nossa, a Janina, muito bacana, muito bacana mesmo. É, me fala uma coisa, para... me fala quais são os seus contatos, as suas redes sociais, aonde que nós achamos você, o livro que você, coautora, me fale do, do livro, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre. Acesse mais as suas redes e conheça mais, né? E, e todo esse seu trabalho. Primeiro muito obrigada. E eu quero avisar, deixa eu aproveitar, que eu faço uma live todas as segundas-feiras, às sete horas da manhã. Hoje e eu isso? vi essa live. Hoje eu abri e eu não vi a live. Foi muito bacana. É isso. É para trazer algumas coisas, fazermos nosso refletir, aquela coisa leve, mas também para despertar uma semana agradável. O meu contato é arroba finanças né? sem fronteira. Vocês entrando, já chama, já puxa, inclusive puxam o meu nome também, ali vocês têm Sim. o celular, vocês têm tudo. Basta acessar Finanças sem fronteira. Ah, fantástico, fantástico, fantástico. Ah, ok, você já deu... Falou muita coisa, deu assim, dicas valiosas, mas assim, uma palavra final aí para fechar a nossa entrevista. E eu já vou agradecendo também o pessoal que está com a gente, que participou, que está aqui. Muito obrigada por vocês estar nos acompanhando aqui há 40, 50 minutos. Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Uma palavra final para essa turma aí que está nos acompanhando e que vai nos acompanhar, porque vai ficar tudo gravado, vai ficar gravado no YouTube, no Instagram no portal e no é, Facebook, Instagram, portal YouTube. Todos os canais do Jornal Diário de Suzana. E no nosso canais. essa nem que a gente vai replicar tudo. Vai replicar tudo. Beleza, Uma palavra que... que beleza. Que beleza. Muito obrigada. Cuide do que é seu. Cuide do seu dinheiro. E usufrua dele da melhor forma possível. É seu. Vale a pena. E toda vez que você lembrar do seu dinheiro, repita, dinheiro. Dinheiro, com um sorriso, com alegria, né? Então é isso aí, vamos verbalizar a palavra dinheiro. Janina, muito obrigada, internautas aí, audiência, muito obrigada. Foi excelente o papo, amei. Até uma próxima oportunidade. Viva a educação financeira, vamos em frente, né? Vamos em frente com educação financeira comportamental. Grande abraço. Tchau pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. tchau. Obrigado.